Fala aí garoto mais foda do YouTube, só de boa com você? Hoje, o tá bom demais, com essa dica, você vai bater na cara da linguaruda de pau essa noite. Olha Robson da farmácia que com mais uma daquela. Você é novo por aqui? Caso seja, seja muito bem-vindo. Esse canal, é o mais gozado do YouTube. Aqui, posto dicas de como durar mais tempo na cama. Se você quer durar no mínimo 1 hora e 40 minutos de pau dentro sem gozar, já deixa o seu joinha mais lindo. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito para se tornar também um membro desse clube mais gozado aqui no YouTube e deixa seu comentário abaixo do vídeo meu garoto. Ah, outra coisinha. Não deixe de compartilhar esse vídeo, fechado, como é de costume. Hoje tenho mais uma dica poderosíssima para você que já não aguenta mais deixar aquela mina ou a patroa pensando besteiras ou só na vontade, só porque você goza muito rápido. Isso ninguém merece, mas pode começar a dar aqueles gritos aí na sua sala de alegria e ficar sossegado meu amigo. Depois desse vídeo eu te garanto que isso nunca mais vai acontecer com você. Mas já vou logo recomendando, fique aqui comigo até o final desse vídeo. Porque essa poderosa dica caseira, que me tirou do sufoco na época que mais precisei, quando eu sofria dessa praga da ejaculação precoce, pode ser um grande aliado para você naquela hora. Bem antes de conhecer o protocolo que me curou e que sempre indico neste canal, vou deixar o link na descrição desse vídeo abaixo. Mas você já sabe né? Essa dica não se trata da cura definitiva da ejaculação precoce, somente um paliativo. Essa surpreendente dica que eu irei te passar vai funcionar, mas é muito importante esse aviso. Se você sofre de ejaculação precoce, merece uma atenção mais especial e única. Clique no link da descrição desse vídeo e conheça o protocolo único para um tratamento mais rápido e definitivo enquanto ainda há tempo meu garoto. Clicando no link, você vai receber o protocolo único e mais completo por e-mail. Seguindo a risca te garanto que você já está curado em poucas semanas assim como eu e muitos foram. Entendido? Então, bora pra cima. Recado dado dever cumprido então. Bora! A nossa dica de hoje vai ser com uma erva poderosíssima. Estou falando do grandioso cravo da Índia. Por milhares de anos, usamos ervas e chás para tratar vários problemas de natureza sexual. Pois países como Índia, Japão e China têm um índice de saúde sexual muito mais alto e saudável do que no ocidente, em especial no Brasil. Como existem milhares de testemunhos que afirmam que o consumo de ervas e chás traz vários benefícios para a sexualidade masculina. Quero trazer esses benefícios dessa incrível erva para melhorar a sua ejaculação precoce e melhorar seu tempo na cama. Estudos científicos comprovam que tomar uma xícara de chá de cravo da Índia meia hora antes da relação sexual. Melhora de forma considerável o desempenho sexual e ajuda a controlar a ejaculação precoce. Devido a um efeito de tranquilidade que erva propõe e serve como anestésico aplicado no corpo peniano, Ao aplicar no corpo do pênis usando um pouco de óleo mineral e inodoro. Essa junção irá impedir que o homem atinja o orgasmo tão rapidamente. Então vamos ao preparo. Você vai até a farmácia e compra um frasco de 100 ml do óleo mineral sem cheiro. Depois irá colocá-lo meia colher das de sopa do cravo da índia em pó. Deixe descansar por no mínimo 24 horas. Depois disso, meia hora antes da relação sexual aplique no corpo até a cabeça do pênis. Deixando agir por no mínimo 15 a 20 minutos. Depois é só limpar com um pano limpo e cair de pau na linguaruda. Ah, vale lembrar mais uma vez. Isso não é uma cura definitiva para ejaculação precoce. Se você sofre com esse problema a recomendação é que procure ajuda. Hoje, graças a Deus finalmente estou curado dessa praga. As minhas transa.